Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é: o que é emagrecer para você? Aí mesmo, aí pode estar a sua motivação que te fará emagrecer, mesmo quando você não tiver vontade de fazer as coisas que precisam ser feitas para emagrecer. Então presta atenção no vídeo de hoje, confira até o fim. Ó, oh, professor, esse negócio de emagrecer muitas vezes é meio fútil, assim, é coisa de pessoa que só fica pensando. Na beleza, eu acho meio superficial esse negócio de emagrecer. É, eu não, não ligo para isso não. Pode, muitas vezes até parecer superficial, mas não é. Vou começar fazendo, falando de um pequeno ponto, a saúde, mas eu vou muito mais além. Quanto à saúde, você emagrecendo diminui muito os riscos de você vir a ter problemas cardíacos, de você morrer ou ter sequelas de problemas cardíacos. Também melhora as suas articulações, porque diminui a sua sobrecarga articular. Então diminui suas dores no joelho, dores no quadril, dores nas costas. Ah, o emagrecimento ele não é apenas estético, ele muda a sua vida em termos físicos também. Mas agora a gente vai um ponto a mais, ponto mental, o ponto psicológico. Mas antes disso, eu quero falar de outros pontos para você, junto com o mental. O emagrecimento aumenta a sua produtividade, melhora a sua criatividade também. Decorrente muitas vezes, se você fizer exercício físico associado a isso, isso potencializa muito, pois o exercício ele é capaz de fazer é, aumento do, do número e da qualidade das sinapses, das ligações nervosas do cérebro. Ele também faz com que você pense melhor, que oxigene melhor seu cérebro. Dessa maneira, você se torna mais produtivo, se torna mais criativo e você trabalha melhor. O emagrecimento, junto com o exercício, também melhora a qualidade do seu sono. Você começa a dormir melhor, descansar melhor. Você dormindo e descansando melhor, seus hormônios se regulam mais facilmente. Então você tem uma sensação de bem-estar muito maior. Fora que vira um ciclo virtuoso, porque os pois, ou você dormir melhor melhora a sua a sua regulação hormonal melhorando a sua regulação hormonal ela te favorece o emagrecimento então o próprio emagrecimento ele ajuda ainda mais a emagrecer e tem um outro quesito também o emagrecimento está ligado ao exemplo ao exemplo que você vai dar para os seus pais ao exemplo que você vai dar para os seus filhos pensando principalmente nos seus filhos como eu já comentei aqui com vocês em uns um, vídeos anteriores que muitas vezes o engordar, o emagrecer não está ligado à genética, quando nós falamos dos nossos filhos, e sim está ligado ao comportamental, ao teu filho imitar os seus hábitos, os teus comportamentos. Então quando você tem uma vida mais saudável, que te leva a emagrecimento, teu filho, consequentemente, ele quer e começa a ter uma vida mais saudável e que te leva ao emagrecimento. Dessa forma, o que você quer da tua vida lá no futuro, da, da vida do teu filho lá no futuro? Quer que ele seja uma pessoa saudável ou uma pessoa que seja uma mais propensa a ter problemas de saúde. Não sei, mas o meu eu quero que seja saudável. E eu sei que uma parte disso, dessa educação que eu tenho que dar para ele, é através do meu exemplo para ele fazer aquilo que é certo para a vida dele, para a saúde dele. Sempre que pensamos em motivação, pensamos como ela é a parte principal do emagrecimento, que você precisa estar motivado para emagrecer. Mas como eu falei aqui para vocês, a motivação não é o principal. Mas ela é o start inicial. E muitas vezes ela é ela quem vai conservar esse emagrecimento. Então você precisa entender qual é o motivo que você quer, que deseja, que vai te levar ao emagrecimento. E para isso, você não pode ser superficial nesse motivo, nessa motivação. Você tem que ir a fundo. Então toda vez que você quer emagrecer e for procurar essa motivação, retire as cascas por trás dessa motivação. Encontre os porquês atrás dos porquês. Vou te explicar melhor isso agora. Normalmente, quando a pessoa quer emagrecer, ela quer ficar mais bonita. Primeiro ponto, ficar mais bonita. Segundo, ela quer me olhar no espelho e se sentir bem com a imagem que reflete dela. Aí nós começamos a ficar mais profundo. Por que que ela quer se sentir bem quando vê aquela imagem que reflete ela? Porque aquilo significa para ela mais Autoconfiança, mais autoestima, mais segurança. Tá, mas por que, que ela quer se sentir assim? Porque aquilo gera a identidade que ela tem com ela mesma. Então ela tem que se identificar com aquela imagem. Se ela quer se sentir mais poderosa, aquela imagem tem que gerar aquele poder dela melhor. Aquele poder vai gerar mais confiança do jeito que ela se envolve com as coisas. Da mesma maneira, vai gerar mais segurança. E o que, que isso reflete? Começando, isso se reflete na sua família, do jeito que você sociabiliza com todas as pessoas, reflete no seu relacionamento, na maneira como você se vê, como você se apresenta, como como funciona também a parte sexual. Você se sente mais atraente, você se sentindo mais atraente, você se sente melhor. Você se sentindo melhor, Gera mais autoconfiança. Você gerando mais autoconfiança, você transa melhor com o seu companheiro. Você acha que isso não faz diferença na sua vida? E no trabalho? No trabalho também. Quando você se sente bem com a imagem que você reflete, você se torna mais confiante. Quando você se torna mais confiante, você tem uma presença maior com os seus companheiros de equipe. Tendo uma presença melhor, você consegue influenciar melhor eles, você consegue liderar melhor eles, você consegue ser, desempenhar melhor o seu papel, o seu trabalho e, como eu falei no começo, ser mais produtivo. Então você se torna um profissional melhor. E quem que não é, quer que se tornar um profissional melhor? Então, como eu já falei para vocês aqui muitas vezes em outros vídeos aqui, a motivação não é o responsável por emagrecimento. A motivação é quem vai dar o start. Para você emagrecer, você precisa ser disciplinado, você precisa adquirir disciplina. Mas antes da disciplina, você precisa ter um compromisso que te gere essa disciplina. Mas você nunca pode esquecer da sua motivação mais profunda. Por quê? Porque você vai manter ali dentro para você fazer o que deve ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Mesmo quando você não está motivado, você deve guardar e deve lembrar daquilo para você se tornar aquela pessoa que você sempre desejou ser. Então, um ponto, um dos pontos principais do emagrecimento é procure aquela motivação mais profunda que te faça seguir quanto, quando mais ninguém conseguiria seguir. Enquanto todo mundo desiste, você vai continuar seguindo. Porque o emagrecimento não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida rápida. O emagrecimento é uma maratona. É você andar quilômetro a quilômetro, uns, de vez em quando mais rápido, de vez em quando mais lento, mas o principal é nunca parar. Mesmo que você erre, você levanta a cabeça, respira e continua. Pois é assim que funciona o processo de emagrecimento. Feito de forma ordenada, com inteligência, e cada dia você vai ter que se tornar uma pessoa melhor. 1% melhor, 1% mais saudável que assim vai te levar ao emagrecimento que você não vai recuperar o peso de volta. Se gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com o teu amigo que está precisando de uma motivação a mais. Ajude ele a entender do porquê que ele precisa emagrecer. Porque como dizem os marinheiros navais estadunidenses, eu vi isso no vídeo do Will Smith, onde ele falou, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para isso. É a mesma coisa, todo mundo quer emagrecer. Mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito. Então, ajude teu amigo. Você encontra essa motivação para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Um abraço e até a próxima.